Agora a gente volta para ver a outra opção e a gente vê ali BNB Vault ou BNB Cofre. E funciona da seguinte forma, você deposita as suas criptomoedas BNB, essa não tem outra opção, é BNB, você deposita no cofre, vai clicar ali em stake e essa criptomoeda vai render. Você pode tirar ela quando você precisar, tá? É uma diferenciação, ela é como se fosse uma poupança flexível mas que ela fica assim bloqueada para não ter interferência, né? Às vezes você quer fazer alguma movimentação e acaba mexendo uma, uma quantidade que você não queria, né? Então essa moeda fica separadinha, fica rendendo e te dá outros benefícios, como ganhar criptomoedas que vão ser lançadas pela própria Binance. Então você vai, deposita uma quantidade de criptomoedas e essa quantidade de criptomoedas vai definir quanto que você vai ganhar da criptomoeda que a Binance vai lançar futuramente, e como que a gente vê isso? A gente vem no Launchpad da Binance. É da seguinte forma, você vem aqui em Earn, você tem a opção Launchpad, que é a plataforma de lançamento. Clicou nela, ela vai ter duas opções, Launchpad e Launchpool. Launchpad é onde você ganha, a criptomoeda que vai ser lançada com base na quantidade de BNB que você tinha alocado lá no cofre. Launchpool, você vai definir uma quantidade aqui nessa mesma página. Sobre as seguintes moedas que o projeto está solicitando. Então você vê ali tem. BUSD, LUNA e BNB. Você não vai ter rendimento de BUSD. Você vai ter rendimento de ANC. Que é a criptomoeda que vai ser lançada na Binance. Da mesma forma LUNA. Você vai colocar LUNA e vai ganhar ANC. Você vai colocar BNB e vai ganhar ANC. Você também pode retirar esse seu investimento a hora que você quiser porém você não vai ter o rendimento daquele dia ou você vai ter a opção de retirar no dia seguinte para coletar pelo menos o rendimento desse dia a outra opção de ganho é o staking stake bloqueado, stake DeFi, stake de Ethereum 2.0 e leilão do Polkadot vamos voltar aqui no stake bloqueado e ele é semelhante à poupança né só que você tem que deixar por uma quantidade de dias específica, você vê que tem mais opções. Cada quantidade de dias bloqueados tem um rendimento anual que diferencia. E o investimento não é por lote, é por quantidade mínima. E aqui você pode explorar bem as opções de dias, porque às vezes acontece de 90 dias ter um rendimento menor do que teria de 30, por exemplo. Oh, aqui o Luna, por exemplo, 21 dias bloqueado tem um rendimento de 18,99% ao ano. Já 30 dias tem um rendimento de apenas 9,11%. Então essa opção de stake, aí você tem aqui para mostrar as outras criptomoedas. Mas essa opção você pode explorar bastante as datas, tá bom? Para você deixar é, ver qual que é a melhor opção de deixar bloqueado. Porque compensa mais você deixar 21 dias bloqueados. Você vai conseguir recuperar aquela criptomoeda. E vai maximizar o rendimento que ela estava ali te oferecendo. Da mesma forma ali também que a, que a poupança tinha. Você vê ali que tem opções que vai marcar ali vendido. Por quê? Porque tem uma quantidade limite que você pode fazer stake, entendeu? Então a corretora vai disponibilizar ali uma quantidade de cotas. Você vai informar ali quanto que você vai depositar. E conforme você digita o site vai calcular essas cotas né com base no valor que você tem interesse em depositar se você vai conseguir comprar mais né e aquele vai dar o juro estimado por aquela quantidade que você está depositando o stake DeFi é semelhante tá você tem ali uma opção de bloqueio flexível e uma por período de dias determinado tá então a quantidade de dias ali vai definir também o rendimento. Você tem uma quantidade mínima que você tem que depositar. Que também está baseada no período de dias. E você tem ali uma quantidade de cotas determinadas também. Então às vezes você vai verificar ali que tem opções que estão vendidas. Quer dizer que não tem mais como você fazer aquele investimento. Aí você pode verificar que talvez em, outra, em outro modelo, né, no bloqueado talvez tenha. Já o stake de Ethereum 2.0 é uma opção que a Binance traz para uma nova atualização que vai surgir do Ethereum, que vai ser a Ethereum 2.0. Então você tem agora o Ethereum, ele vai ser alterado e a Binance está te dando uma opção de depositar o seu Ethereum atual para fazer a troca por esse novo Ethereum que vai surgir. Então você vai depositar os seus ETH, você vai receber porém você vai ficar com seus etherios bloqueados até que essa primeira fase que dita esse processo de atualização do ethereo seja concluído e o leilão de slot da polkadot funciona da seguinte forma alguns projetos de criptomoedas estão sendo lançados na rede polkadot em parceria com a binance eles têm aqui esse leilão como eles chamam tá onde o que você tem que fazer é depositar a quantidade de criptomoedas Polkadot, de forma que esse depósito seu conta como se fossem votos para esse projeto. E você vê então aqui que ele vai distribuir essa quantidade de tokens da Paralel para as pessoas que depositaram os seus Polkadots neste projeto. Você vê aqui que tem a proporção de um Polkadot para 25 Paralelo. Para isso também você tem que deixar bloqueado, tá? Então você pega o seu Polkadot, você deposita no projeto, ele vai ficar bloqueado, vai passar por esse leilão, por essa distribuição, até que você possa recuperar aqueles Polkadots que você utilizou como um dinheiro de aposta. E a última opção que eu queria trazer para vocês é a investimento duplo. Funciona da seguinte forma: você vai ver aqui que você tem alguns valores nessa coluna e o rendimento. Você vai ver aqui a data da liquidação. Antes você vê aqui em cima que o preço atual do Bitcoin está 42,502. E isso aqui significa o que? Bitcoin venda na alta. Significa que você vai depositar a quantidade de Bitcoin. Que vai ficar bloqueada até o dia 15 do 4. Pelo rendimento de 56% ao ano. E se o Bitcoin atingir... Essa marca de 43 mil dólares ele vai vender os seus bitcoins e vai receber BUSD, que é uma moeda de dólar. A gente também tem o inverso aqui: a gente tem o USDT, que também é uma moeda que simula o preço do dólar. A gente tem aqui a data da liquidação, a porcentagem ali do rendimento e o valor que a moeda, a criptomoeda a Bitcoin tem que atingir. Então, se no dia 15 do 4 ela atingir 41 mil, então o USDT que você depositou sobre o rendimento de 25,89% ao ano vai comprar aqueles bitcoins. E aí mais para baixo você vai ter outras opções de criptomoedas que simulam o valor do dólar. Também a gente vai ter outras opções de criptos, né? Que tem a Ethereum, a Solana, a Polygon, a Cardano, a BNB. Então, eu acho interessante isso aqui, porque você vai depositar ali, por exemplo, o BNB, né? E você tem ali o preço-alvo, 420 dólares. Você vai depositar e ele vai ficar bloqueado até o dia 15, sobre o rendimento de 86,81. A gente vê que o BNB já está em 422. Então, é meio que uma aposta sobre se ele vai atingir o 420, né? E, no caso, vai ficar acima dos 420, para fazer essa venda, entendeu? Então, meio que assim, a gente já sabe que ele está acima do 422. Será que ele vai se manter acima desses 420? E aí eu vou poder aproveitar ao máximo esse rendimento? Porque assim, se ele cair, ficou em 419, ele não vai vender. E o que, que aconteceu? Aí eu perdi a oportunidade de vender quando ele estava alto, né? Mas ele vai render a criptomoeda BNB. Então a criptomoeda BNB vai ficar rendendo, vai 1, 2, 3, vai subindo. Só que o valor dela tinha que estar lá em cima para mim aproveitar desse rendimento. Da mesma forma na opção de comprar na baixa, né? Então você vai depositar um token que, que representa o dólar, né? Então você vai ali, por exemplo... Então você vem aqui, por exemplo, nesse rendimento de 128% ao ano, né? Para ser liquidado no dia 15 do 4. O preço-alvo é 430, hoje está em 422, essa opção diz que, se no dia 15 o BNB estiver custando 430 dólares, então eu vou comprar a BNB, eu vou substituir os meus BUSD pelo BNB neste preço, para de certa forma aproveitar aquele valor. Eu coloquei entre aspas porque o preço atual é 422. Se eu comprar por 430, eu vou comprar custando mais caro do que está atualmente. Mas a questão é: será que ele vai subir mais ou será que ele vai ficar abaixo disso, né? Então a gente clica em se inscrever para abrir a opção de fazer o investimento. E o que que a gente vai ver ali? Vamos colocar 430. Aqui embaixo ele vai me mostrar o rendimento. Então esses 430 BUSD, no dia 15 eu vou retirar 438,77, então é mais de 8 dólares de rendimento, num período aí de 7 dias. E se o preço do, do BNB estiver abaixo dos 430, então eu vou receber essa quantia de BNB. E atualmente o preço está abaixo dessa quantia, né? Então digamos que eu compre agora e até o dia 15 esse preço se mantenha, então quando chegar no dia 15, eu ao invés de receber BUSB, eu vou receber BNB. Então eu acho legal essa opção, mas assim, você não deve levar como recomendação de investimento. Você tem que ver e chegar às suas próprias conclusões. Eu acho legal porque a gente tem um alto rendimento por um período determinado. Não é muito grande, né? E assim, a gente sabe que até que 7 dias para criptomoeda é um tempo muito grande. Dá para acontecer muita coisa. E de todas essas opções que eu passei para você, de, de rendimento, de investimento, é isso que você tem que levar em consideração. Porque você tem as opções que vão deixar as suas criptomoedas bloqueadas. né E as criptomoedas a gente quer que ela valorize para a gente poder vender. E se ela tiver bloqueada quando ela está numa, numa oportunidade boa de vender, a gente não vai conseguir vender. Vai passar aquela oportunidade e às vezes torna a cair... E aí você vai ficar com prejuízo, né? Agora, se você comprar uma criptomoeda e quiser comprar ali e deixar ela rendendo, pensando lá no futuro, que nem eu comprei o Bitcoin recentemente e coloquei ele num rendimento. Então ele tá rendendo o Bitcoin e eu não tô me preocupando com o preço que está a criptomoeda hoje. Porque eu acredito fortemente que lá no futuro ela vai valer muito mais. Então você tem agora essas opções para você tirar o máximo de proveito para fazer a sua criptomoeda render, tá bom? E eu espero que esse vídeo tenha contribuído. Se contribuiu e você gostou, não deixa de clicar no gostei. Se você já tem algum desses tipos de investimento, comenta aí pra gente no, aí embaixo nos comentários para a gente saber. E se esse é o primeiro vídeo que você vê do canal, não deixa de se inscrever e clicar no sininho para não perder os próximos vídeos, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau.